Ai, ai, E aí, criatura? Tudo bem, criatura? Como você está? Eu tô bem, graças a Deus e a mim. Oi, que bom, então. Você também tá bem? Eu estou bem também. Graças a Deus e a você. Opa, e yeah, a todos. Gratidão, universo. Não precisa, você já falou graças a Deus. É, gra dar graças já é, é, é, é ser grato, né? É, e agradecer. a Deus, né? É verdade? verdade. É, é uma, uma, uma expressão naturalista. Por que é naturalista? <risos> Quantos, mais? Quantos mais? É, Deus é natural. Né? Ao no sentido de total, e natural no sentido de, de, de seguirem uh, padrões consistentes. Quando você fala graças a Deus, já fala graças a todas as leis naturais que regem o universo. Então, leis naturais. A, a lei é uma derivada, não é um princípio. Isso é muito importante. Porque alguém deu nome à lei, mas a lei, em suma, é um padrão inerente ao nome, que transcende a percepção de ideal... Temporalmente associada a um grau de consciência que estabeleceu esse nome e essa narrativa. É o princípio da própria evolução da ciência, da percepção e da consciência. Porra. Ai, tranquinha. Então, peraí. Se a lei é uma derivada e não um princípio, o qual o princípio? Qual seria o princípio? Deus. De uma constituição? Um Deus? uma. A agente? constituição. Mas é, por exemplo... Não dá para pegar derivadas de derivadas e assumir como leis primordiais. É por isso que a, a lei primordial é um padrão que se percebe em todas as derivadas. Mas então o máximo que você vai chegar. é no padrão. Ah, que seria um axioma. O axioma, um axioma comum e, e invariável a todas as variáveis. Que se, que se manifesta como um pilar. Aí certo, a gente dá o é um um nome de divindade e faz faces de Deus né, na cultura aqui. Certo, um pilar daquele sistema. É. Deus, ex... é sempre... até agora, <risos> até agora, <risos> Deus, até, nesse universo, foi, em toda a cultura, nove pilares. Nove pilares, tá certo. Por que nove? Não sei. A gente chegou aos nove, porque nove está antes. Da, da, a gente, a gente precisamos ah, avançar mais ainda, para saber Estamos por sistema que sistema onde o axioma inicial é esse sistema. É, esse sistema nove, nove, axioma, nove axiomas iniciais, esses noves interagem em, em, em tri, né? são três em três. Sempre se encontra três desses pilares juntos. Daí agora, tô falei para caralho, deu um salto gigante, não consigo explicar com nossos conhecimentos até agora, aguardo na caixinha. <risos> dica, dica. É. Mas isso nos ajuda ao conteúdo de hoje, Tiuliano. Nos, é, nos ajuda? Já porque... tava pronto para nem mencionar mais? Não, nos ajuda em tese iniciar, né? <risos> o gatilho ajuda, né? <risos> Mas, quê? Eu os nove. Então os nove é porque vão ter ali, é, digamos assim, o, o, o absoluto, o todo zero. Aí vai ter dois, duas polaridades em ângulo, uma força centrípeta, uma força centrífuga e dentro desse, umas nuances de sete. É isso? Não, não sei. Viajei. Não dá para ser assim. E zero e nove, tipo, é igual os algarismos, tá? É... Tá certo. E, tá. e aí, dentro de zero tem nove. Zero Isso. é o absoluto, não chegamos lá ainda. Nem tem quero. Puta, puta estudo chato. De, é tipo <risos> o cara que gosta de aritmética. O cara fica 15 horas sentado fazendo conta, e que nem gostar muito, não é a minha área. Na minha área é outra. Mas chegou lá, tá indo, tá avançando e é a base da tecnologia A base da tecnologia são esses axiomas, eles servem como códigos para manipular o universo mesmo Tem código sabe? É, energia infinita, é, tempo maleável Estruturas de consciência, imersão, inserção, alteração, projeção, adaptação de realidades Aí a gente entra em, em questões mais filosóficas do que práticas né? Porque até que ponto é real, até que ponto é ideal, até que ponto é justo Mas os sistemas são bem fechadinhos e todos que compõem aqueles sistemas dentro daquelas, daqueles critérios É sempre consensual Mas a gente está falando aí de coisas mais... Como que eu posso dizer? Elementares. <risos> elementar, meu cara, elementar. Mas vamos lá. Uh, o mecanismo de reação, né? O mecanismo de reação presume uma temporalidade. E toda a mecânica atribuída a uma descrição de um cenário traz consigo um, uma presunção de conhecimento dessa mecânica, né, Tchugano? Presume-se é. que o ser conhece a mecânica para estabelecer as ações e reações em uma interação. É como um jogo de futebol e suas regras, é como uma corrida e suas regras. Então é bom que todos conheçam as regras, né? É saudável. E que saibam. Eu tô pensando quando tô fazendo mecanismo. Mesmo que eu não conheça o mecanismo a fundo, mas que eu saiba pelo menos dirigir. Usando aquele mecanismo É, não precisa ter uh, os pormenores do porquê que aquele mecanismo tem aqueles axiomas como regras né? Uh, Exemplo, né? Eu tô jogando futebol, não agrita o coleguinha, né? Ou... Um, não fique em impedimento, essas coisas Regras para deixar o sistema jogável, né? E quando a gente atribui ações sem conhecimento do próprio mecanismo E essa, essa mecanização desses fatores A gente hum, meio que cobra uma, uma agência moral ali quase que injusta Por quê? Porque presume-se que o ser conheça as regras do jogo para jogar e eu vou entrar num processo corretivo e protetivo dos outros integrantes Quando o ser ali está descumprindo as regras Que se presumiu que o ser saberia Só que essa presunção não, não é hum... Coerente Porque o ser que está errando Ou até mesmo que está acertando dentro dos critérios sociais, ele não sabe da cartilha e não sabe das regras, ele não sabe das funções, ele não sabe das suas próprias habilidades. Ele não tem a possibilidade de desenvolver as suas habilidades, de ter o seu quantum de, de habilidades desenvolvido para exercer aquelas habilidades inatas. Então, o jogo se torna injusto, se inicia injusto. Porque eu, a crença comum é que o ser aprenda as habilidades. Nós trabalhamos nos últimos tempos propondo que o ser já tenha as habilidades e percebe as habilidades, trazendo um pouco mais de equilíbrio. Mas, é antinatural dizer que o sistema é justo e igualitário quando não há um mecanismo é, claro, ou minimamente claro quando não há ali, nós estamos, nós não estamos falando de sociedade sim de psiquismo tá? não há ali um juiz que estabelece limites informa ou um grupo competente que ensina, esclarece e, e, e... traz um dinamismo claro para esses mecanismos então nós ensinamos que as ações são ações, sempre são ações e a reação só pode ser notada quando se estabelece um contexto onde há uma ação e uma reação para contextualizar um evento Mas sem tempo Nós temos ações e ações e ações Medindo um certo espaço multidimensional Narrei uma parte Narrei a outra Agora a gente vem com os novos dados <risos> Gostou da didática, Tchugiana? Tá foda, hein? Tá merda, hein? Okay, então Para vocês que nos seguem o juiz, juiz são os elementares e elementais que tem agora essa função de juiz. Professores né? e é, educadores, eu diria que são educadores, né? professores também são. Quando você é um educador, você já é um professor, né ah, eu acho, espero que sim a uh, uh, os educadores são seres da coroa e os seres da coroa estão parcialmente encarnados a informação é nova né eu falo ali uma uma união estável entre o ser que está encarnado representando aquelas entidades então a partir de agora uh, Existe, sempre houve, sempre existiu, mas existe esse mecanismo Essa estrutura mecanicista E há essas ações e reações E há um tempo entre ação e reação e uma contextualização Então vocês podem pedir dados, questionar E pedir auxílio Se você... Pediu dados e vem uma grande vontade de entrar em contato com o trouxa do médium? Entre em contato, porque às vezes não há uma comunicação clara entre você e a coroa e é importante que a coroa ela tenha um intermediário. Ah, mas precisa ser o médium? Não, procura a tua mãe. Se veio vontade de procurar a mãe, vontade de procurar o pai, vontade de procurar assistente social, todos os seres, absolutamente todos, são médiums. Todos vão mediar informações, todos vão trazer contextualizações, exemplos, estruturações, percepções e visões próprias. E dessas propriedades e características, você terá dados e terá uma explicação e terá um contraste. Tendo um contraste, não significa que você é um traste, sim uma diferença. Gostou da brincadeira das linguagens aqui, das palavras? <risos> foi muito boa a piada. salientar aqui, né? Por favor. Então, uh, dando o, hoje, se ontem a gente... Foi ontem? Foi. Se ontem a gente descobriu que não tem o um inimigo, hoje a gente descobre que tem amigo. Porra. Podia parar aqui, né? Ia ser legal, <risos> mas é, é isso. É, essa, essa chavezinha, essa pequena chavezinha muda absolutamente tudo, né? Não tô sozinho, não tô, não preciso estar tá sozinho. Tem gente que tá comigo, uh, tem os responsáveis, dá para responsabilizar. É, tá certo, Dá um tempinho gente, né? também, né? por favor. Né? Acabou de assumir, né? não vamos responsabilizar pela gestão anterior, né? por favor. Ai, ai, tá... Mas é igual numa escola de qualidade. Se o... um, um, um bom professor, o objetivo é ensinar. E se o aluno não está conseguindo expressar na hora da prova que ele conseguiu uh, aprender o conteúdo o responsável ali uh, é o professor forma, o mais responsável é o professor então se a maioria das pessoas numa numa classe não consegue passar numa prova uh, ali o professor não fez não, ali não há um bom professor não, não. Nos sistemas pedagógicos atuais não se uh, não se isenta o professor é, porque há pedagogias diferentes para para maneiras de se aprender diferentes, e cada ser tem uma certa... Tem certas habilidades, igual você disse, as pessoas têm diferentes habilidades, um, ou sim. diferentes facilidades com certas habilidades que todos teriam, né? Mas há, há, há habilidades mais acessíveis, mais gostosas para o seres certo? Sim, virtudes sim. mais sim. mais mais naturais. Sim. Não, natural não é um bom termo, né? Um, tem virtudes que o ser... Um, transita com mais, um... é, com mais é mais característico do ser estabelecer aquela virtude porque ele tem mais facilidade ali é exato caminho caminho gostoso. Não precisa dirigir por estradas que não, não não não tem não tem a segurança que você gosta ou não tem o não de ser do jeito que o ser é, não precisa de é, ser tem, aquele sistema assim, onde você ia ficar se adaptando o tempo todo. É, e tem também a fase de transição, e se você tá em transição, tá descobrindo também, você não vai mudar amanhã, né? a, a fase importante, é, por exemplo, você se adaptou e se desenvolveu e você tem padrões que você não gosta. É, não, não ter uma mudança confortável é meio que alto flagelo. Então, a mudança, a adaptação, tudo é com jeito, então é aceitar, olha Esse é o seu cenário, os padrões são esses aqui, vou lidar com eles é, Não importa se tem culpado, se não tem culpado, se você tem direito, se você foi vítima Naquela situação pontual do agora, onde você está tomando a decisão de mudar e deixar sua vida melhor a prioridade principal é ter uma vida melhor. As, a culpa, os direitos, o ressarcimento, tudo isso vem inevitavelmente após você estar bem, porque a, você saber priorizar, estabelecer o que é prioridade, o que é ação, para você ter condições para lidar com coisas que estão em segundo plano, não estão, não são tanto, não é tanto, não é tão importante. Quanto o seu bem-estar, isso já ajuda demais a vida do, do serzinho. Eles não viram uma, uma, uma maçaroca, né? Vira uma turbulência muito grande. Então, prioridade: eu, eu bem, eu estável, eu confortável. Ah, então, ok. Então, eu tenho esse cenário, tenho esses padrões. Vou lidar com eles, vou ter minha identidade, minha agência. Agora, tô bem? Aí você se ajunta, gente. A gente grava uns vídeos, ajuda as pessoas, ensina, tira. <risos> né, Tiliana? <risos> é. É. é. É. É. É. Tá bom, tranquilo. Tá bom. Mas... Um... Será tá. tranquilo é você pode falar? Dessas, porque tem várias. Tem autocobranças que são padrões que o ser se assimilou de um ambiente onde ele se ambientou, certo? Ele está se cobrando algo que ele. ele é um costume, costume para ele. Não deseja. Sim. Ele quer ser algo que ele não é, para saciar uma, um, um desejo de segurança para que ele tenha aliança, sendo que essas alianças não vão acontecer a não ser que ele seja o que ele é Então é um paradoxo de experiência Eu chamo isso de paradoxo experiencial Para sair desse paradoxo, na maioria das vezes ocorrem decepções Ocorrem é, dor, feridas profundas É para isso que a gente trabalha, para não precisar ser mais desse jeito Dor de amor, né? dor de decepção profissional decepção familiar a gente essa dinâmica das decepções elas são coisas hoje né com o nível de conhecimento e estrutura do mapa inúteis né Inútil no sentido de não precisar existir mas elas existem tem seu peso e tem nosso respeito não há utilidade no sofrimento a partir dessas desse cenário de desordem de pertencimento O que quer dizer não há utilidade no sofrimento? É porque antes, antes de ter o mapa a pessoa se decepcionava, sofria e reiniciava o sofrimento ali o sofrer da mente ali deixava dados para a pessoa usar como referência esses dados de sofrimento já não são mais úteis, essas referências são inúteis, elas não compilam no novo sistema psíquico. É tipo inútil, sabe? Uh, se eu estou sofrendo, não tem justificativa lógica atual para sofrimento nenhum. Lembra no início do nosso trabalho que a gente dizia que tem verdade em tudo? E lembra que quando vinha aquelas crenças de que sofrer para ficar forte a gente explicava de um jeito que dava sentido aquilo agora não tem sentido nenhum agora se o ser falar tem que sofrer para amadurecer você vai ter agonia e não vai ter nenhuma verdade ali nenhuma um nenhum fragmento de verdade para sustentar a sua narrativa. tá certo e tem é... É importante também, você, gafanhoto, chegou aqui agora, clicou no vídeo, assustado, porque os... teve, teve vontade de clicar, tinha um cara falando estranho, e você que não mudou ainda de, de, de vídeo, com tantas opções, é, a gente tem essa proposta de trabalho. O nosso objetivo é construir uma filosofia de vida que usa... A linguagem da Umbanda, onde essa linguagem é a mais inclusiva possível. O interlocutor pouco importa, o mediador pouco importa, a mediadora que compõe os vídeos não importa, outras mediadoras não importam. O que importa é o conteúdo. Há, um, há uma grande transição entre a construção da própria filosofia que buscou não refutar os fragmentos e as verdades que faziam parte do contexto onde nós iniciamos o trabalho. Mas, com o desenvolvimento de um mapa elegante como esse, há certas verdades, certas habilidades de ver, não se fundamentam em pilares que já não fazem parte do sistema e do ecossistema. Então você, meu pequeno gafanhoto aprendiz de mestre louva-a-deus você fique tranquilo que há uma explicação lógica para cada sensação e sentimento para cada angústia e esse momento nós ensinamos você a parar olhar para esse cenário e aprender a jogar xadrez com os as pecinhas que estão ali Olha que diferença tirando aqui avanço. Eu vou perder, né? Vou perder, mas vou perder com estilo. <risos> Tô brincando isso. que alguns cenários, né? Por exemplo, é, tem cenário que é difícil, né? Você sair você, você sair vitorioso, entre aspas, né? No sentido de vitória, dependendo da crença do ser ali. Você fez merda, né? Por exemplo, você roubou 30 branco, bancos, não? É, ser preso é perder, então você vai perder, mas pelo menos eu vou ter ali uma boa narrativa, vou expor a situação diante do júri ou do juiz, vou expor ah, os motivos para fazer parte de um exemplo de uma sociedade aonde não há, não tenha a necessidade de roubar bancos. <risos> que exemplo? Ah, mas... é, que é, exemplo. Banco de... Como diz o caveira você tranca trança por baixo e vem a vida e trança por cima e você você você reconstrói as coisas pois é é isso aí você vai ganhar uma consciência limpa exatamente Nossa. é uma grande dança nada mais gostoso é, então tranca no sentido de de, de a, que a gente está falando de ação reação você disse que as coisas são sempre ações e ações e ações e que ah, os seres é como se eles estivessem brincando sem saber é, sem saber como funcionam as coisas sem saber como como como é, como ter as coisas que eles necessitam sem saber como interagir com o grande sistema infinito no qual eles estão inseridos então eles acabam tomando certas ações que parecem até de certa forma primitivas, é como você sentar para jogar um xadrez e tratar aquelas pecinhas ali como um, um jogo de futebol e sair chutando tudo é... então ele vai as coisas vão ter consequências ou não, porque também é o direito de falência, certo? se o ser está endividado ele declara falência e começa do zero não há punição é é Punição. A ideia de punição é quando você é contrariado, mas a, a punição é uma interpretação. Você vai ser, depende do, da construção do que você estabelece como punição. Por exemplo, um exemplo do roubo a banco. Você vai ser ensinado, treinado, você vai ter aulas, você vai aprender. E você vai ser cuidado para você ser reintegrado à sociedade numa outra visão, numa outra visão, você ia ser punido. E aí você fala, ah, mas o sistema carcerário brasileiro é uma bosta e tal e tal e tal. Não, é uma bosta. Mas para pessoas que têm uh, um desejo de se reintegrar, essas pessoas têm uma boa conduta, são transferidas, fazem parte de programas de reinteração. Existe todo um trabalho belíssimo de assistentes sociais, psicólogos, advogados no Brasil que cuidam de seres que desejam ser diferentes. Se muitos seres desejassem ser diferentes, o trabalho ia ser maior, ia ter mais é, repercussão. Mas existe o trabalho, existem mudanças, existe algo diferente. Mas vai do trivo da habilidade de ver. Né, Juliana? <risos> não é injusto punir aquele ser? Porque, afinal de contas, ele não tinha conhecimento para manifestar as coisas para si mesmo de uma outra maneira. Não sei. É punir. Eu acabei de dizer que a ideia de punição é uma perspectiva. É. Se ele, dentro das condições atuais, se ele fosse aprender a ser diferente, com cuidado, amor e carinho, e esse processo ser um processo de reintegração integral, não é punição. Cercear o ser da liberdade ocorre quando o ser ele não tem condições de conviver em sociedade, então ele vai ser treinado e cuidado integralmente. Ah, tranca a rua, mas o sistema tem muitas falhas. Tem, tem muitas falhas. Estamos aqui falando de um processo de transição com ideias e teses hipotéticas para uma conscientização e aprendizagem. Lembrando que no nosso exemplo ele roubou 30 bancos. Né? Podia ter roubado dois e ficado <risos> mais de boinha, né? Roubou dois já, né? <risos> <risos> É, não, não sei, não sei É que cercear a liberdade De alguém que gosta de ser livre Parece uma punição Mas se eu seria ser agressivo E vai fazer mal a outras pessoas Caso fique livre É muito relativo Mas sair da cultura punitiva É crucial Para o ser se manter estável Ou as instituições se manterem estáveis Atualmente no mundo Cada vez mais difícil Cada vez mais fácil ser de boa, cada vez mais difícil não ser de boa. É um bom slogan. Um bom, um bom. Anota isso aí, Triana. Quando você morrer, os seus. Seu, só vai restar. O Google vai falir, você vai morrer, só vai restar os seus, seus limões. <risos> vai virar Bíblia, vai virar a Bíblia da nova era. E, tranquilo, mas e como fica todo o sistema? Por exemplo, o sistema onde... Porque o ser está inserido num sistema, certo? ele está inserido num ambiente onde certas coisas lhe são apresentadas, ele aprende, que ser... ele compra a ideia de que certas coisas são escassas e acaba tomando certas atitudes para para acessar isso. Por exemplo, roubar um banco, porque ele acha que dinheiro é escasso, ele precisa acessar o dinheiro de onde tem dinheiro, que é no banco. Um, onde ele acha que tem, que é no banco Então, como fica o, o componente sistêmico disso? É o mesmo, né? Um processo de transição A nova ideia faz parte O pico lá da, da, da pirâmide, lá no topo da pirâmide já não existe E as coisas vão de maneira um, geométrica Mudando Tá bom E você disse que os juízes e professores são os elementares E os educadores são os seres da coroa É, os juízes... Os, é juízes no sentido tipo de futebol, sabe? tá lá o jogo, ele vai dar orientar, vai trazer dados e aí vai mostrar pro seu time, que é a sua coroa e você, que é uma conduta melhor ali pra chegar ao objetivo. Porque no jogo da vida todos ganham. Tá certo. Vai tipo apitar ali e falar assim, ah, foi, foi fora. Acho é. Ele não vai dar cartão vermelho, nem amarelo, nada. Ele vai só orientar. Essa é a orientação, né? Mas o cartão amarelo ele, ele, ele ensina também. Ele fala: Olha, aqui não tá legal. É igual um programa que não compila aquilo, ensina. Eu concordo, mas é uma dinâmica não punitiva, né? Entendi. Ele não é um, um penal, né? Você não, você não está sendo penalizado, onde se você tomar outro amarelo você, você será expulso, não. Lembrando que há uma boa-fé na equipe, né? Importante, para é você que fazer que parte sei. do jogo da vida e sempre ganhar, é importante você ser um bom jogador. Agir de boa fé, né? Sem más intenções conscientes. Então se você vai ser convidado a se retirar, né? Porque não é justo com os outros jogadores. É verdade, sim. Aí você vai ser convidado a retirar, vai ter treinamento, vai voltar para aprender a jogar direitinho. É, e nem com o próprio jogo, Não tem, existem regras. Exatamente. Então, tão como... trazendo ordem para a zona. E como que os podem perceber essa interação com esses educadores e professores... Um multidimensionais, porque os seres da coroa estão em outra dimensão, certo? Os elementares também. É, é complicado porque é muito singular. Cada pessoa é singular. Mas, ao mesmo tempo, é muito simples, porque as ideias vêm à tona. E se faz sentido, não importa de onde veio, fez sentido, tem lógica, tem razão. E quanto mais tranquilidade, mais desenvolvimento dessa habilidade no ser, mais ele percebe a sutileza dos padrões das ideias, e aí ele vai tendo mais familiaridade com a sua, os seus amigos espirituais, seus guias. É importante que você tenha uma certa organização mental para você saber de onde as coisas vêm. Se você vai pôr a cartinha lá no correio e dentro do correio não tem um organizador Seja um robô ou não E tem um grande liquidificador ali Triturando as mensagens, fica difícil né? Então estabilizar, tranquilizar para você não ser um liquidificador de ideias São fases, né? São fases de desenvolvimento Aprendizado apre... e... e por aí vai É isso aí mesmo Tá bom, tudo certo tá certo. Foi bom, foi, foi Foi Passei o que eu queria passar É isso Faça ah, aí Limpem a bunda Limpem a bunda <risos> Gratidão, treca. Como é que eu faço a mesma, mesma mesma sempre, sempre ria é muito bom isso aqui, é muito bom Eu tava vindo porque eu tava falando assim, ah, ele não vai falar dessa vez, mas aí você falou Tá vendo? Tá vendo? Mas, eu, de novo, eu vou argumentar em prol do meu, do meu conselho Não é um conselho uh -huh. bom? Não há como discordar desse conselho Pois é, limpem a bunda, lá vem o sovaco Lavem as mãos. Oh, lavem Estamos as mãos. Em de pandemia. É. o cabelo. É. Cortem as unhas do pé. É o Tranca Love. Só conselho supimpa. <risos> Só conselho do amor. Paz ah. <risos> para vocês. Vivam a vida. Não se preocupem tanto com evoluir. Evoluir é inevitável. Evolui mais aquele que não tá nem aí para evoluir do que o ser que busca a evolução constantemente. Beijo na bunda. É verdade. Na verdade eu beijava muito a bunda, aí eu notei que tava ruim, entendeu? Aí eu voltei, ah, dei um não entendeu? passo entendeu? atrás. Que é necessidade. Né? Exatamente, exatamente, exatamente. Tudo uhum. tem porquê, entendeu? Realmente, antes você mandava beijo na tá bunda, depois você começou a mandar... É, lavar, é, a bunda, lavar a bunda, Exatamente. É a Verdade. Não, não há é como talk -talk, não, é, não é. É. Tipo, você mudou a né? Pois é. Presumir limpeza, né? Presumir higiene, me dei mal. <risos> ah, já são meio evoluídos, não vão andar com a bunda suja, mas. Eu é, tava pior que você imaginava. Tava, tava pior. Pois tava é. Pior que você imaginava. Tenho fé. Tenho fé nos humanos, tenho fé. Tchau. <risos> Грацида отрек.